Olá, meu nome é Davi, esse é a Diário de TDAH e eu estou de volta depois de um breve intervalo. E hoje no vídeo eu vou trazer algumas novidades, né? Eu não vou falar sobre muitos assuntos, e sim sobre as novidades que a gente está tendo. A primeira vocês da entrevista agora, eu fiz uma vinheta meio que improvisada, mas já é alguma coisa. É, eu também pretendo, nos próximos dias, fazer um Instagram, né? E o, vídeo, o canal agora tem mais de 100 inscritos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram e que ajudaram a compartilhar o canal. E vamos ver se ele continua crescendo para ajudar o máximo de pessoas possível. Eu agora também queria explicar um pouco sobre a minha ausência. Como eu falei no último vídeo, eu estava esperando uma transferência da minha faculdade atual para outra e ontem eu tive a resposta então ontem minha mente mais ou menos regularizou e eu agora estou capaz de fazer um vídeo sem tantos problemas mas minha mente ainda não está 100% porque agora eu vou ter que começar a pensar na mudança né? porque a minha faculdade atual fica no Rio de Janeiro e eu vou pra Niterói e aí eu preciso começar a pensar em mudança, pesquisa de apartamento e vai deixar as coisas corridas Além da vinheta, a gente vai ter algumas outras características no canal. Eu acho que eu vou mudar um pouco o formato de como eu coloco o nome dos vídeos. E eu vou passar a responder perguntas que fazem nos vídeos aqui nos próprios vídeos do canal. Se tiver muitas perguntas, eu faço um vídeo à parte. Se não, eu vou colocar no final. Eu vou também tentar me dedicar mais à página do Facebook e ao grupo que eu criei. Vou fazer um vídeo também de trailer que é basicamente um vídeo que fica lá no começo do canal onde eu vou explicar todas as características do canal explicar a questão do depoimento que vocês podem mandar né e basicamente é isso né as novidades de hoje eu logo depois eu vou fazer um vídeo já realmente com um tema já pensadinho mas hoje realmente é só para atualizar vocês das novidades mas eu vou responder hoje a primeira pergunta né é o Rafa JPK Falou, poderia fazer um vídeo falando sobre os vícios de uma pessoa com TDAH. Tipo, as pessoas com TDAH são mais propensas a ter vícios, mais rápido que outras pessoas. Poderia fazer um vídeo assim? Eu, tipo, era muito viciado em videogame. Eu parei de jogar por causa do excesso de dopamina e de noradrenalina que me causava. Bom, existe realmente uma tendência a quem tem déficit de atenção e hiperatividade ter uma quantidade maior de vício. É, não existe uma causa concreta mas eu vou dizer aqui algumas coisas que eu pesquisei que eu mesmo sei a primeira coisa que causa uma tendência uma previsão de um déficit de atenção é a impossibilidade porque você geralmente as pessoas não se viciam porque elas conseguem se controlar você fala assim não não vou pegar e fazer isso aqui passar do limite né porque eu sei que vai me fazer mal E o TDAH não tem muito autocontrole Tem impossibilidade isso Causa muito problema As outras questões são a serotonina Porque a gente tem, tende a ter uma quantidade menor E você acaba fazendo atividades que aumentam a serotonina Como comer, esporte e outras atividades Outra questão é que muitos TDAHs têm uma quantidade muito grande de ansiedade e aí eles podem recorrer a, a coisas que passam a acalmar a mente dele. E a última, que eu acho que, é, que tem muita mais tendência, devido realmente ao TDAH, são os estimulantes. O que acontece? Você não sabe o que tem derecha a Mas você sabe que quando você usa alguma coisa que te estimula, você se sente melhor. Acabou, você sabe disso. Então, infelizmente, muito TDAH pode ter um estimulante mais comum, como a cafeína, e alguns outros podem acabar caindo na questão das drogas o que é uma coisa bem complicada, bem pesada e que eu já vi algumas histórias porque algumas têm essa questão de estimulante e bem forte e a pessoa vai utilizar isso pra quem... não são todos os que acontecem isso, mas a mente de um TDA é muito, muito caótica, é muito barulhenta assim, é, dependendo do seu estado emocional você realmente tem uma coisa que eu chamo de multidão, como se tivesse várias vozes na sua cabeça, muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes o estimulante, ironicamente, silencia isso. Porque ele vai pegar todos esses pensamentos e focar. Então acaba sendo uma coisa que te acalma um pouco, porque você fica com menos coisa na cabeça. Eu, por exemplo, especificamente sou viciado em Coca-Cola, né? por causa da cafeína dela. É, e... Então, basicamente a gente tem essa tendência, eu devo colocar aqui embaixo alguns links de uma maneira deles em inglês, infelizmente, falando sobre TDA e vícios, e algumas estatísticas eu vou colocar aqui em cima, e é isso, essa semana é isso, não esqueça de curtir se você gostou do vídeo, compartilhar para ajudar o canal a crescer, comentar sua opinião aqui sobre as novidades, se você tem sugestões... Talvez sobre a pergunta, fazer perguntas aqui é também, eu vou passar a responder. E, claro, não se esqueça de se inscrever se quiser continuar acompanhando o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado!